Primeiramente, lógico, agradecer essa honrosa, essa honrosa premiação que nós estamos recebendo e dizer que queremos ser parceiros e cada vez mais poder levar dentro do Ministério e dentro das nossas coligadas, no caso, os Correios, a Telebras e a agência reguladora que é a Anatel, nós possamos realmente valorizar boas práticas de integridade, de transparência e, consequentemente, de combate a eventuais desvios de conduta. Possamos ter sempre esses programas, à disposição para que a população acompanhe como está sendo implantado, como está sendo, é, quais são os critérios que são adotados para que municípios recebam, e nós temos sempre é, adotado o critério da chamada pública, para que nós cada vez mais possamos contribuir para o Brasil, que todos nós sonhamos e lutamos para construir.